É muito difícil para a gente morar aqui. O barulho é muito grande, a gente não dorme de noite. Coceira que dá na pele, caroço. Um cheiro muito, é, de queimado. Minha sogra estava passando mal, com falta de ar. Foi é, da usina, minha, minha cunhada. Eu também, com falta de ar. Eu não estou gripada, não. Eu tenho alergia. Alergia? Alergia. Oh, oh. Essa coisa é de, é de noite a dia, alergia. Uhum. Fui um check-up geral dela, que só de sangue, fez cinco tipos. E o médico disse que ele não tem nada. Aí eu contei onde eu morava, a situação, tudinho. E Ele disse que a alergia da firma, né? O barulho é muito forte. Nossa, as casas estão tudo rachadas. Tem menos de um ano minha casa. Foi cinco meses começaram a aparecer essa rachadura. Fico com medo de cair, de, de abrir a casa com a gente dentro. Qualquer coisa. A gente está dormindo acontecer qualquer coisa com a gente.